Yeah. Oh, oh, oh. Almejando bem mais do que alguns anos passados quando eu tava com meus pais O mundo pede jogo de cintura ah, Eu sempre tô atrás da minha cura ah, Eu sempre tô atrás da minha cura ah, Eu sempre tô atrás da minha cura, ah, da minha cura. O que eles te falam sobre fica milionário de uma hora pra outra é pura cara de pau oh, de mostrar quem é que manda vai pro crime Bem ciente das cobranças do final A cena é um parquinho brincando de carro em casa hein? Cabeça pra baixo devorando base em base Qual embasamento pra falar do meu corre? Sério, eu vi suas guias, juro que achei um Nada mal, na moral, noite de segunda-feira Casual, chinelinho pronto pra tomar uma briga. Animal, que esse cara é tropical mesmo sem um tostão Marolando, eu sempre tô atrás da minha cura Que tu quer mudar de vida é oh, yeah. na hora igual é um novo ponto de partida Se afasta de quem te alastra Mano, eu tô cansado desses fake friends Only Tropicalia Sempre muito fashion street Marca é seu canalha Muito fogo nos assist Não vou fazer dinheiro em cima dos meus mano Na cabine do estúdio ela tá cavalgando Se bobear é antes do street, o pai tá decolando Eu sei de todos que nas costas segue difamando Eu quero mais Atrás da minha cura